A próxima canção é, nos, foi, nos foi presenteada Por um amigo daqui De Vitória, o centro Uma figura inusitada Que talvez alguns conheçam O nome é Tércio Ferreira Nascimento O vulgo Balança do Black E essa figura De sentimentos tão Tão nobres e tão intensos Fez essa canção E, e nos entregou e com os arranjos do com Sete Cordas, vamos dividir com vocês. A gente aproveita só para dizer que já estão nas.. Essa canção está nas plataformas digitais aí, nos streams. Se chama Ritmo das Ondas. Dançando diferente, meio devagar No ritmo bonito das ondas. Foi chegando assim, perto de mim Com esse seu sorriso tão encantador E o toque das abumbas despertou amor Agora é tempo de comemorar e Então vem pra mim, que a gente vai sonhar de flor Dentro dos olhos e curtir a cor Que só faz nevidar E então vem assim Que a gente vai sonhar tudo do amor Sem ter que despertar em tempos Que não perdurem mais E a gente vai se encontrar na lã Só se lembrar, a gente vai se encontrar na areia, na teia, na veia, na barra do Jucu. Brisa, moça, curtindo o mar Dançando diferente, meio devagar No um ritmo bonito das ondas E foi chegando assim, perto de mim Com esse seu sorriso tão encantador E o toque da zabumba despertou a amor Agora é tempo de comemorar e Então vem pra mim, que a gente vai sonhar de flor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 se encontrar na areia, na teia, na teia, na barra do jucu sereia, a gente vai se casar. Yeah.